Hey, hey, de hey. viseira seja. Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje gente eu tô aqui. Como baixar e instalar? Eu refaço Speed World online, nossa versão pirata, porque acabou em 2015, né? E eles lançaram outra versão, que é o atual, Box Race World. É só você digitar isso no Google, vai vir para essa página aqui, você vai clicar aqui em download, download de ou download, tanto faz. Aí você vai vir para a página do github.com. Descendo aqui, rolando para baixo, né? Essa aqui vai ter a versão mais recente. Você vai clicar para baixar. Vamos clicar para baixar. Aí agora tá baixando. Você precisa ter um in-ra, 32 4 bits no seu computador, sempre vale isso Vou deixar o link do Inha também, caso você não tenha Você vai fazer, vou aqui mostrar na pasta E já tá ali, e gente, dá um erro Você tem que tomar cuidado porque dá um erro Você não pode instalar na página colocar o seu, aqui o meu tá descolocar o é, não sei porquê né, mas Minecraft fez aqui a conta do meu irmão Tá gente, é, eu vou Arrastar o nosso, nosso Download, ao o Disco local os... É, ele vai dar um erro. Olha, ah, copiou. Eu vou criar uma pasta chamada Swap Box Online. Vou arrastar aqui e vou extrair. Porque eu já tenho um RAR. Vou extrair aqui. Extraiu. Aí vou retirar isso e esse daqui. Aqui em aplicativo, você vai ver ó, o nome do aplicativo. Eu me launch, eu vou abrir. Eu tava dando erro, eu tava tentando. Você vê que vai baixando as coisas. Os logs. Vamos esperar isso. Demora um pouco, tá, gente? Seleca... É, só tem inglês, né? Não, tem outras. Aqui, português, Brasil. Deixa esse mesmo, que é o melhor. Salve e continuar. Aí vai abrir em qual pasta você quer salvar. Você pode criar outra pasta. Ou... Será que eu posso salvar na mesma pasta? Eu vou salvar na mesma pasta. Só sei que foi selecionar um servidor. Vou... Vou, vou no site oficial, né, gente? Que é o mais cheio Então, não sei por que escolheram ele. E agora, vai ter que... O que vai acontecer? Vai baixar ele. É um giga. 2, 3 giga Demora um pouco. Depende da sua internet. quanto isso, você vai poder criar sua conta. Para cada servidor, você tem que criar sua conta. Eu acho que eu já tenho conta nesse aqui. Eu não lembro. Mas, é, a gente tem que esperar baixar para tentar, né? Cada servidor tem um Discord. Eu vou deixar o servidor todo na descrição. Ok? Também um e o site para você baixar. Ah, ó, tem, esse servidor tem 128 online. Vamos ver o outro. Tem 58. Próximo servidor, 43. Ah, isso aqui tem 6. aqui que eu não vou criar conta, né? 21. Esse aqui, esse aqui tem um limite de 7 de 120. Esse aqui é um servidor. Não sei como é que eu entrei no servidor, mas tem todo o Discord dos outros servidores aqui, hein? E tem anunciamento, tem a cabroncada toda. É só a espelunca aqui, tá? Olha isso aqui, ó. O Discord deles, vocês podem entrar e até que é lotado os servidores deles, hein? Como criar uma conta? Isso aqui vem registro, vai abrir o. É, agora vai ter que abrir isso aqui, ó. Precisa fazer uma conta sincronizar com o Discord. E você vai atualizar a sua conta, as o nome do usuário, e-mail e servidor que você está. E você clica em atualizar. Opa, alô! Aqui tem a senha legal, incrível. Não vou ler o problema, gente. É que eu já tenho uma conta. Ou seja, vai pedir, vai usar o e-mail do seu Discord, vai colocar outra senha, confirmar a senha e submeter. E vai fazer longuinho. Vou tentar conectar é na minha conta antiga aqui já que se de rádio aqui, você clica em registra, vai fazer por aqui mesmo, muito melhor, muito mais fácil, gente. Eu Consegui logar com meu e-mail antigo Vou tentar entrar em outros servidores também Aí depois de você terminar Fazer o registro É só clicar em login Vai fazer o download do mapa A gente conseguiu entrar Olha isso que carro 22? Hum, eu acho que eles arrumaram, é um hein? Tá entrando normal Nossa, tá muito alto Com a tecla EXC que... Vamos lá muito alto. Vai pedir Piring permite acesso, permita tudo gente, para funcionar corretamente. Para finalizar, você coloca o seu Game launch para área de trabalho, criar um atalho. Pronto, vai estar aqui. Vou colocar, temos que baixar a, a modificação dos servidores, 1 de 7.